Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a essa aula onde nós vamos fazer questões de raciocínio lógico para a PMMG. Eu sei que você buscou questões de raciocínio lógico dessa banca e realmente não tem ou quase não tem. Eu não encontrei. Se tu encontrou, joga aí nos comentários, beleza? Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui para a gente começar. Antes de mais nada, baixe o material da aula, tá legal? Para você acompanhar, inscreva-se no canal e ative as notificações e também... Deixe o seu like. Bora lá, porque antes de eu te ensinar a resolver questões de raciocínio lógico com o método MPP para a PMMG, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Mas Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar raciocínio lógico na PMMG em apenas oito semanas, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nelas como o Lucas fez. Olha o caso do Lucas. Eu que agradeço, amigos. Eu tenho uma dívida eterna com essa didática MPP. PM São Paulo, matemática gabaritada. Décimo segundo colocado na Polícia Civil do Espírito Santo, fechado na matemática. Só aguardando o curso de formação. Inclusive, o Lucas participou do MPPcast, que é o podcast do Matemática para Passar, onde ele contou a sua trajetória, o que ele fez para ter esses resultados. E hoje ele já trabalha na Polícia Civil do Espírito Santo. São depoimentos como esse, que enchem o nosso coração de alegria e também nos fazem continuar cada dia mais para mostrar que você é capaz, sim, de gabaritar, sair do zero e gabaritar com o método MPP. E agora eu vou te mostrar a tríade do método MPP, que são essas três técnicas. Galera, o que, que é método MPP? É o um método matemática para passar, o nosso método de ensino. A tríade são as três técnicas que regem o nosso método. A primeira técnica... Eu chamo de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar o problema. Porque uma vez que você interpreta o problema, cara, tu já tem pelo menos 50% da questão na sua mão. Daí vem o nome, método dos 50. Já a segunda técnica é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Nós te mostramos exatamente o que você tem que fazer para estudar da maneira correta, revisar. E assim, aprender a resolver as questões muito mais rápidas com o método MPP. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20%, 20 do nosso tempo, do nosso curso para PMMG é teoria e 80% é exercício. Porque aqui é prática, é a hora de você... Bater, aprender a bater o olho para a questão e já saber o que ela está fazendo com isso você destrava a sua aprovação porque tu vai do zero ao gabarito destravando. show de bola eu não poderia começar essa aula sem antes te explicar por quê. a partir de agora nós vamos aplicar porque agora que eu te ensinei a trade do método MPP vou te mostrar na, parte, na prática como resolver questões de raciocínio lógico com o método MPP bora lá, vou sair daqui a partir de agora, você, na hora que for resolver, você vai usar o quê? O método dos 50. Sublinhar para interpretar. Show de bola? Sublinhar para interpretar. Tá legal? Esse é o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar o que é importante. Vamos lá. A negação de Milão é a capital da Itália ou Paris é a capital... Da Inglaterra é a... Aí você, meu Deus, Renato, não entendi nada, isso não funciona. Calma, gente. É sublinhar para interpretar. Eu sublinho primeiro para depois interpretar. Só que na hora que eu... Como eu sublinhei, eu só vou voltar no que eu sublinhei. A negação do ou. Opa, o problema é de negação do ou. O problema é de negação do ou. Sem... querer quiri, corococó problema é negação do o. show de bola aprendi int interpretei tá legal Renato eu interpretei mas cara como é que eu vou resolver aí entra a nossa segunda técnica que é a técnica R estudar revisar exercitar e eu te ensino lá no curso para PMG aqui para negar o ou você tem que fazer o que troca pelo e e faz nenê que que é isso troca pelo e e faz nenê você deve trocar o ou pelo e, e negar todo mundo show então vamos lá fazer isso primeira coisa que você vai fazer você vai trocar o ou pelo e e vai negar todo mundo ó Milão é a capital da Itália vai ficar Milão não é a capital da Itália e Paris é a capital da Inglaterra vai ficar Paris não é a capital da Inglaterra qual é a opção que tem isso? Milão não é a capital da Itália e Paris não é a capital da Inglaterra. É a letra BO. Milão não é a capital da Itália e Paris não é a capital da Inglaterra. Gabarito, letra B, marco V da vitória. Isso aí. Renato, é só isso? Desde que você tenha o um método, sim porque esses assuntos aqui eles caem muito os assuntos que eu estou trazendo para vocês hoje aqui são assuntos que caem muito em raciocínio lógico em qualquer prova então você com isso aqui tu vai mandar muito bem vamos lá fazer a próxima vamos ó método 250 que que diz o método dos 50 aqui para gente sublinhar para interpretar bora lá a negação da proposição. Se Curitiba é a capital do Brasil, então Santos é a capital do Paraná. É logicamente equivalente à proposição. Show de bola? Repara. Sublinhei. Agora eu vou interpretar. Negação sem então. Então o problema é de negação do centão, que é o outro conectivo que existe. Negação do centão. Show de bola? Negação do C, então Técnica R diz o que a técnica R, galera? A técnica R fala o que pra gente? A técnica R. A técnica R fala que, para negar o C, então o que, que a gente ensina lá no grupo dos 5%, o que, que a gente ensina para os nossos alunos? Mané, mantém e nega. Show de bola? Você que já está estudando e já está na maldade, vai falar, Renato, eu me confundi, porque aqui está negação e aqui ele fala equivalente. Existe no raciocínio lógico, no nosso estudo, negação e equivalência. E você, de repente, se confunde aí. Cara, é negação e equivalência. Família, falou negação, o problema é de negação. Zero trauma. Beleza? Anota isso. Bora lá. O que é o mané, galera? Mané é mantém... O que, que é o mané? Deixa eu botar aqui embaixo. O que, que é o mané? Mané é mantém e nega. Mantém e nega. Mantém e nega. Isso é o mané. Mantém e nega. Você mantém a você, primeira coisa que você faz quando nega o centão. Você muda para o e e depois usa o mané. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Vai mudar o C, então e vai botar o e. Vou escrever aqui. E agora vai usar o mané. Mantém nega. Mantém. Curitiba é, Curitiba é a capital do Brasil. Mantém o que está escrito. Curitiba é a capital do Brasil. Show? Curitiba é a capital do Brasil. E Santos é a capital do Paraná. Tem que negar. Santos não é a capital do Paraná. Zero trauma. Santos não é a capital do Paraná. Beleza. Essa é a negação. A resposta correta tem que ter exatamente isso. Vamos lá? Letra A. Curitiba não é a capital do Brasil. Está errado. Letra B. Curitiba não é a capital do Brasil. Está errado. Letra C. Curitiba é a capital do Brasil e Santos não é a capital do Paraná. Marco V da vitória. Letra C. Com o método, de, com o método MPP, eu vou vencer. Show de bola? Zero trauma, tudo lindo. Você pode aplicar isso em diversas questões que tu vai acertar. Porque é assim que você então. Então, vamos para a próxima. Vamos lá? Ó, método 50. O que, que diz o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Vamos lá? Uma sentença logicamente equivalente a... Se Ana é bela, então Karina é feia. É, ele quer, ó... Meu Deus, e agora? Volta. Logicamente equivalente o centão. Opa, problema de equivalência. Todo problema que pede equivalente e te dá um centãozinho e probleminha de equivalência. Mas, Renato, a questão anterior pediu equivalente também, mas falava negação. Então, é negação, tá bom? Nesse caso, não, só fala equivalente. Técnica R, família. O que, que a gente vai fazer na técnica R, família? técnica R equivalência, opa, equivalência, são duas que a gente tem que saber, porque são as mais importantes que caem em prova. A equivalência 1 um, ou contrapositiva, se você quiser, é o nós chamamos aqui no método MPP de nega tudo e inverte. Aqui a gente chama disso. Já a equivalência 2 é o Neymar. Neymar, beleza? Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber qual das duas usar? Galera, aqui é para resolver prova. Filho, sempre que você for resolver, começa, identificou que é equivalência? Anota bem o que eu vou falar. Identificou que é equivalência? Começa fazendo equivalência 1. Porque a maioria das questões são ela. Então, começa fazendo equivalência 1. Ó. Mantenho o então. nego o resto, tá? Karina... É feia. Nega. Aqui vai ficar o quê? Karina não é feia. Se Karina não é feia, então Ana é bela. Aqui vai ficar Ana não é bela. Pronto. Fez equivalência 1. Um. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Se tiver essa resposta, você marca. Se não tiver... Aí sim tu usa equivalência 2, então vamos lá. Equivalência 1 um, tem? Tem aquele ó. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Marco o V da vitória. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Show? Se não tivesse, aí sim seria equivalência 2, que é o Neymar, que é você mudar para o ou negar da frente e manter a de trás. Beleza? Zero traumeta. Bora para a próxima. Questão maravilhosa. Vamos lá. Só a resoluçãozinha de questão. De leve, para você ver que é capaz sim, Se resolvendo questão tu resolve, tu chega lá com o método MPP também. Vamos lá. Estamos caminhando para o final da nossa aula, mas fica comigo até o final, porque eu tenho um convite para você que quer aprofundar, que não aguenta mais ficar de fora do concurso por conta da matemática, do raciocínio, da estatística, que seja. Considere a afirmação. Toda aranha preta é venenosa. A negação dessa afirmação é, ai meu Deus, olha aqui, negação do todo. Opa, o problema é de negação do todo, interpretei, tá vendo? Não tem mistério. Técnica R diz o quê? Vai me falar o que eu uso para resolver. Então, lá no grupo dos 5%, a gente fala o quê? Negação do todo? Peia, mas não. O que, que é pé e a mais não? Vou escrever aqui: pé e a mais não. Pé e a mais não. Pode ser pelo menos um. O p é pelo menos um. O e é existe um. E o a é algum. Esse mais não aqui é para você lembrar de negar a segunda parte. Tá? Se mais não aqui é de você lembrar de negar a segunda parte. Você tem que negar a segunda parte, mas não. Então, quando você for negar o todo, você pode usar o pelo menos um, o existe um ou algum e negar a segunda parte. A segunda parte está aqui, ó, no verbo. Então o que, que você faz? Você vai escolher um. Pelo menos um, existe um ou algum. Na real, você não vai escolher. Tu vai olhar para a resposta. Olha para as respostas. Letra A tá o todo, já sei que não é, porque para negar o todo tem que mudar, para pelo menos um existe um ou algum. Letra B tal tá o todo, já sei que não é, porque para negar tem que mudar. Letra C tem C então não é. Então eu estou usando o existe. Então ele está usando o existe aqui, ó. Existe aranha, aí tem que negar, não é venenosa. Existe aranha preta que não é venenosa. Qual é o gabarito? Letra O, existe uma aranha preta que não é venenosa. Letra D, Marco V da Vitória. Ele botou, existe uma aranha preta que não é venenosa. Negou certinho, beleza? Ó, Existe aranha preta que não é venenosa. Negou certinho. Renato, por que não poderia ser a letra E? Porque a letra E, ele negou aqui, ó, não é preta e não é venenosa. Não, é para negar só essa parte, a segunda parte. Show do milhão? Zero trauma aí, família? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo? Maravilha, né? Negação do todo. Cara, esses assuntos que eu te dei aqui de raciocínio são só a ponta do teu despertar. Você viu, eu comprimi aqui essas questões para que você pudesse entender, e eu tenho certeza que se tu pegar, revisar essa aula usando a técnica R, você vai fazer questões desses assuntos e vai acertar todas. Eu tenho certeza disso. Mas se você... Quer continuar tendo o nosso apoio? Quer sair daqui desse, desse tumulto do YouTube? Quer ter o nosso suporte? Está tudo direcionado para você sair do zero e gabaritar a PMMG em apenas oito semanas? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar o meu curso para a PMMG. No nosso curso para a PMMG de raciocínio lógico e matemática, você vai ter um módulo de matemática básica. Por quê? Não adianta você tentar aprender matemática sem ter base. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico para PMMG completo. Vai ter o suporte ao aluno, tira dúvida, de aula e questões, abaixo de cada aula. E, além disso, tem os bônus. Bônus 1, um e-book de RLM com 173 questões comentadas para você baixar. E o bônus 2 é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico e matemático na PMMG em apenas oito semanas. O que é o cronograma? Você vai ver lá, tem a aula de introdução ao curso. São três aulas, onde eu te dou boas-vindas onde eu te mostro, te ensino a usar o cronograma e onde eu te mostro onde, como usar o suporte da dúvida do aluno, para o que é e para o que não é. Lá eu te ensino, o cronograma é, na real, um GPS. Você vai ter a semana 1, você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Você tem aquilo que estudar. Às vezes a gente fica muito perdido. Cara, o que, que eu tenho que estudar hoje? Não, tá ali. Ó. É só você seguir o método e revisar. tá tudo ali. É literalmente um GPS. Tá? E aí você ainda vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Tá bom? Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Cara, custo é relativo. Isso é um investimento. Porque a hora que você passar no concurso, o primeiro salário já paga o investimento. Se você somasse tudo isso aqui, se você somar tudo isso aqui, o seu investimento seria... De R$ 947,90. Se você dividir em 10 vezes, 12 vezes, vai dar R$ 90 e pouquinho, R$ 100. Reais. Vale o investimento tranquilamente, porque o primeiro salário você já recupera. Mas, para você que está aqui e hoje, você não vai pagar 947,90. Eu vou te dar um descontão. Você vai pagar R$ 947,90 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. Você pode parcelar em menos vezes. Esse é o valor em 12 vezes. E se você pagar a vista, ainda tem mais um desconto. A vista é 297 reais. E a vista você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto. Então, ó, o link está aqui na descrição. Clica, compra e vem com a gente que em oito semanas você vai estar tá pronto ou pronta para gabaritar. Eu tenho certeza disso. É só seguir o método que você vai ter o mesmo resultado do Lucas que eu comentei no início da aula, o nosso aluno. Show de bola? Então, clica aí, tá aí. Qualquer dúvida, digita aqui nos comentários. Eu quero que a equipe vai entrar em contato com você e te ajudar para vir para o grupo dos 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma, que tem o nosso suporte, estão saindo do zero e gabaritando as provas. Show de bola? Família, muito obrigado a todos. Foi um prazer, tá legal? Se você curtiu esse vídeo, já deixa o teu like. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse e nos ajude a chegar a um milhão de inscritos, beleza? Tamo junto, para cima deles, sem deixar o inimigo agir, te vejo nas aulas do curso. Um abraço, até lá.